A gente, acabou de acontecer um acidente aqui em Três Lagoas e a gente vai para as ruas aqui de Três Lagoas porque é, esse acidente envolve uma criança. E nesse momento o Albert Silva ele está ali com a gente, está inclusive no fato e a gente vai saber mais sobre o que aconteceu. Albert, é contigo. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC agora. Acidente aqui na Avenida Capitão Lito Mancini, mais precisamente em frente aqui à Escola Maria Olaila. A gente vai tomar aqui um pouquinho de distância, né? Tem uma criança ali caída ao solo. Segundo informações, esse acidente aí foi agora há pouco, né? Há poucos minutos aqui envolvendo, é, me parece, né? Segundo informações aqui... É, é, envolvendo aqui uma criança, a gente está vendo aí algumas pessoas aqui acudindo ali, a, a criança que está com muita dor, então o pessoal que está nesse momento aqui sentido aqui é capitão Olinto Mancini aqui, então pegar outras, outras alternativas porque o trânsito vai ficar um pouquinho meio complicado aqui. A força tática já chegou aqui no local, já está orientando aqui os motoristas. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, é, o pessoal aí da, da do Samu já deve estar chegando por aqui para a gente pra fazer os primeiros os primeiros socorros aí para essa criança, né? Então, esse acidente aí que aconteceu está com poucos minutos aqui na Avenida Capitão Mancini, entre as Lagoas, e a gente ver ali que tem uma criança, né, ao solo ali, Antônio Luiz. E foi num, movi num, num, num horário, né num, num movimento ali, num horário de muito movimento aqui em a era que as crianças estão saindo aqui para o um almoço, né. O, a Força Tática já está aqui no local, orientando aqui os motoristas. Por enquanto ainda o, a unidade de, de, de, de atendimento do SAMU, Ainda não chegou, mas deve estar chegando já nos próximos minutos aqui. A polícia também chegou, né? Para orientar aqui os, os motoristas que trafegam aqui pela Avenida Capitão Linto Mancini para que essa criança seja socorrida aí o mais rápido possível aqui em frente da Escola Maria Olayla, aqui em Lagoas. A gente já vê aqui o trabalho aqui da, da polícia para... Para orientar aqui o motorista né, que trafega aqui pela Avenida Capitão Ito Mancini, então esse acidente envolvendo aqui com essa criança, a gente não tem muitas informações sobre o que aconteceu, mas a criança está aqui ao solo e a gente aguarda aqui o, o, o serviço de resgate. Qualquer momento a gente volta com mais informações, Antônio Luiz, para você que está acompanhando aqui o nosso TVC agora.